Ô Baiano, oi. tu cuida das plantas daqui de Macaé, É, já tem já tem sete meses que eu trabalho aqui, quase na, pra, as podas. Faz podas nas árvores? Faz podas, faço decoração, faço jardinais. E você faz, faz escul... isso? oi? Faz escultura também nas plantas? Faço escultura, como tem aí minha, minha apresentação aqui, ó. Mostra pra mim. Tem aqui no, no cavaleiro, aqui na entrada do cavaleiro. Tem essa de frente da prefeitura, de frente do departamento onde a gente trabalha. Tem aqui minha pessoa em coração Tem aqui o dragão saindo aqui da, da praia aqui de Macaé Tem isso aqui da, de frente da, da igreja Aqui ó, de frente do do cemitério Tem a cruz que nós estamos iniciando agora pra, no, Poucos anos aqui, um ano mais ou menos ela está com F 50 Temos aqui a apresentação aqui do nosso encarregado aqui encarregado de, da, da jardinagem Barlei a bola no meio do jardim, fora original. Temos aqui o boneco aqui em forma de, de boneco jogando aqui na Copa que vai se parecer breve agora na próxima Copa. Aonde que vai, vai aquele do boneco jogando na aqui, Copa? Aqui também no cavaleiro, na entrada do cavaleiro. Então o boneco vai entrar fazendo, então iniciando a bola aqui ao lado dele para sair como a ele jogador de bola. Tem isso aqui, a bola também, que fizemos na, na arueira. Tem aqui, é, o rosto do dragão aqui em forma. Temos aqui na, na, no shopping, coração iniciante. Temos dragão aqui cuspindo a bola de fogo, que é a benção aí, ó. Bola de fogo do amor. Temos aqui as paredes vivas, é, cerca-viva, que muitos chama aqui. Temos essas que nós acabamos de fazer, ali no parque de exposição. Estava um pouco grande, aí nós fizemos ela outro Tem isso aqui de frente da Universal. Dois degraus com sombrinho. Temos isso aqui também, ó, tem, vamos fazer agora com quatro árvores de Natal, nenhuma só. É aqui com o encarregado também. Temos o iniciamento de uma árvore de Natal. Temos aqui que nós fazemos parte particular também e tem aqui sorrindo, a planta sorrindo de alegria. Aonde que ela está sorrindo? Essa aqui nós tá, ela está sorrindo de frente da igreja Nossa Senhora de Fátima. E aqui ela, nós trabalhamos para a planta ter alegria, entendeu? Nosso, nosso prazer isso aqui não é tanto por o dinheiro, é por a arte que eu gosto de trabalhar nessa arte. Nunca tive a oportunidade de trabalhar nessa arte aqui. Como na Bahia, é, tive pouca oportunidade, porque lá tinha poucas plantas, mas Deus abençoou que o prefeito aí, mas o, é, o chefe geral, o nome dele é o Juvenal, o colocou na cidade aí para apresentar meu trabalho. Estou aí trabalhando na jardinagem. Cada, cada canto, cada contorno, tem uma apresentação de uma, uma decoração. Você é artista plástico ou jardineiro? Sou jardineiro, é. Como é? Esqueci como é o nome do, do... da minha profissão mesmo. Mas eu tiro como decorador, que eu faço todo tipo de decoração. Eu sou paisagismo, faço decoração iniciais no chão e faço decoração na, na, nas plantas. Faço pessoas, faço vários vários tipos de, de trabalho nela. Eu é... trabalho com orgulho. Qual é o teu nome completo? José Paris Pereira Bembei. É por isso que eu sou bem, porque sempre trabalho com as plantas. Olha a novidade. Olha o sorriso dessa planta dando para mim aí, ó. Isso de manhã é felicidade quando eu vou lá renovar ela. Ela fica sorrindo para mim. Ela fica agradecida as plantas. Então eu fico muito feliz de saber que está esse trabalho, apresentando esse trabalho aqui em Macaé. E agradeço aí o prefeito, ter botado essa equipe de jardinagem aí. E nós também temos uma equipe de jardinagem muito profissional. Uns trabalham de um lado, outros trabalham de outro. Fazemos é, todo tipo de plantação no jardim E é por isso que a cidade hoje em dia está aí, essa beleza de cidade aí De jardim da cidade eu fico agradecido por tudo Sou Macaense com beleza e, né? Baca, e principalmente, que agora tô, eu sou Macaense mesmo de coração Está aqui, meu filho trouxe um menino de lá, da Bahia E ele está muito feliz, ele não quer nem visitar a Bahia Adorou essa cidade E eu batizei como minha Na cidade, aqui ó Tem uma filha muito linda Filha mais velha Parabéns! Tem outra filha aqui do meio, aqui, ó Nas gatas, entendeu? E vou trazer, em breve tá chegando aí É só eu ter a oportunidade de comprar uma casa aqui em Macaé Eu vou trazer meus filhos pra cá Acabado de criar eles aqui com orgulho Obrigado! Muito obrigado aí, viu? Tamo junto!